E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, molecada, e o negócio é o seguinte, mano, antes da gente começar o vídeo, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, seguinte, aqui na descrição, o primeiro link é da minha página do Facebook, galera, eu tô com um projeto bem legal para esse ano de 2020, de iniciar lives por, por lá, Acho que eu, a maioria da galera tá lá, então vou fazer lá, né? Quem sabe a gente vai pra outra plataforma, não sei. Bom, enfim, e se você quiser acompanhar essas lives, é importante, galera, que você vá lá e curta a página do Dinata, beleza? É uma página que eu tenho há muito tempo, eu sinceramente não movimentava ela, mas eu vou começar a movimentar. Inclusive, até quando o canal cresceu, eu não colocava ela aqui no, no, na descrição dos vídeos, então ela é bem... Ela tem poucos seguidores, então vai lá, galera. Segue a página lá. Porque nós vamos fazer algumas lives lá. Vou voltar a jogar com a galera, com os piratas. Vou jogar sozinho também. Vou fazer alguns mods, né? Eu tô pra pegar os mods do Júlio Nibe pra jogar com o Goku, jogar com o Homem-Aranha. Entrar no, no, numa sessão ficar explodindo explodindo 200 carros. Parando o trem, o que vocês pedirem. Então me segue lá. E também meu Instagram. para quem quiser. Mandar uma mensagem Segue lá também Negócio é o seguinte, eu acredito Que a grande maioria Dos que compraram GTA V No Playstation 3 Quando ele lançou é, Procurou A Grove Street, certo? Até porque a cidade de Los Santos É a mesma cidade Em que o nosso querido CJ Morava é, E Todos nós, inclusive eu, deve ter ido lá na Grove Street procurado a casa do CJ. Mas todos nós tivemos ali uma surpresa da Rockstar, porque a gente não entende. Porque o GTA V, ou melhor, os GTAs, eles passam no mesmo universo, galera. Sim, eles são no mesmo universo. Inclusive tem vários easter eggs do GTA IV, aqui no GTA V... Tem o Sereg do CJ também, uma missão que você passa lá, passa um cara de bicicleta. Aquela missão lá que você pula com o Trevor no trem, melhor que CJ. Tem aquela foto do CJ lá no, na casa do Lester, etc. Então muitos devem ter vindo aqui e ficaram decepcionados, porque não tem aquela ponte. É óbvio que aquele mapa é um mapa antigo, óbvio que a Rockstar iria ampliar, mudar, mas mano gustava deixar a casa do nosso querido Protagonista CJ Que eu acredito que muitos que são fãs da franquia Acha que ele é o mais da hora Mano, é complicado, mano Seguinte Bora lá, galera Que vocês vão ter uma surpresa Eu tô aqui próximo da Grove Street Family Que não existe mais É engraçado que É... Você fica especulando o rumo que o jogo tomou, né? Eles ficavam naquela briga de gangues e tal. E basicamente esse local aqui é dominado pelos balas, né? Ainda existe as gangues, né? A Grove Street, ela ficou mais ali pra trás. Esse jogo tá chovendo porque ele tá bonito todo o tempo. E aqui, mano, fica... Os balas, eles ficam aqui, ó. Inclusive, se você tá chovendo, eles tão... nem estão aqui, né? Manos, olha isso aqui, velho. Custava, dona Rockstar, deixar esta casa intacta ou reformada, né? Tudo bem que com o passar dos anos alguém pode ter comprado a casa, demolido a casa, feito outra... Mas é bem difícil isso acontecer, né? Normalmente é quem tem uma grana legal que vai fazer outra casa bonita, etc, etc... Mas, galera, dá um ligo nisso aqui, mano... É a casa do CJ e com uma surpresa, não é só a sua casca... Da casa. Pelo que eu vi... A garagem abre? Ah, não abre a garagem, mano. É meio bugado essa parte da garagem aqui. Tem umas, umas munição aqui, ó. O certo... Eu acho que ficou em cima de outra garagem aqui, ó. Mas essa parte aqui que, é, que seria a garagem do CJ, ó. Essa aqui, ó. Deixa eu entrar com essa câmera para ver... Pra ver se tem um... Algum... É, o certo seria aquela parte ali. Tem uma música tocando aí, mano. Rapaz, será que... Que dá para entrar Será que nós vamos conseguir entrar, galera? Na casa do CJ Eu não sei se tá fielmente eu, Sinceramente Eu andei jogando aí o GTA San Andreas Inclusive eu vou jogar no Playstation 3 Que eu joguei no 4 E aí eu vou jogar no Playstation 3 Para pegar troféus Porque eu sou um Troth Hunter E tô... Comprei um Playstation 3 No, mano! Tem o interior da casa! Eu cheguei ali e fui abduzido pra dentro! Não! Tem algumas coisas aqui, tô parecendo minguado. <risos> é, tem algumas coisas aqui que. cervejas, né? Esse bonequinho aqui faz parte do, do, do jogo do GTA V, né? Tem uma galera aí. Ah, mano, deixa eu tirar essa chuva aqui que, como a casa não faz parte do ego. Então, tá molhando dentro. A ah, casa velha, né, mano? Tem umas go goteiras. Olha, malandro. Cadê a TV do CJ? Quem é vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? Olha só, galera. A casa do CJ, mano. Aqui é onde a gente salvava o jogo. Se eu não me engano, na cozinha. A galera aí, ó, da Bro. Great Family. Tem essa aqui que tá de roxa. Balas. É balas. Puta, mano, bati na mulher, velho. Meu Deus. Ó, <risos> oh, temos aqui uma, uma. Caraca, essa impressora aqui é uma impressora? Não, não é impressora, não. É uma churrasqueira, mano. Tem um dog ali, mano, sinistro. Vamos ver aqui para cima. prancha de surf. Uma bola de vôlei. Caraca, faz tempo que eu não vejo uma bola de vôlei, mano. Agora me conta. Dig. Se você foi um dos que ficou decepcionado, né? Parts, então, jogo incrível. De não. A Rockstar não manter a casa do CJ, manter a, C a Grove Street ali. Ó, oh, eu não lembro do quarto. Vamos ver se tem umas revistinhas aqui. Proibidas. Para na hora. Deixa eu olhar aqui. Uma garota. Se eu não me engano, isso aqui faz parte do jogo. Carlton Drivers Low. Caraca, eu falei em inglês agora. Eu não manjo. Ó, oh, banheiro. Ah, só tem uma privada no banheiro, irmão. Cadê a pia para lavar o custo? Isso aqui abre? Não, não abre. Mano, seguinte. Casa do CJ. Eu acho que eu vou manter ela aqui, mano. Só para, tá ligado? Toda vez que eu entrar, eu lembrar. É um jogo épico do PlayStation 2, cara. Tava vendo PlayStation 2, cara. Tá A merda eu era feliz, não sabia. É muito jogo, cara. Ó, Resident Evil saiu pro 1 ou pro 2, mas tinha, não, esses jogos são de God, né? O primeiro God saiu PlayStation 2, GTA, tem Andreas, o Vice City também. Eu sei que o 3 é pro 1. Se a 3 saiu pro 1. Dá pra sair aqui? Olha, dá, mano. Nossa, velho. Olha esse gráfico como é que tá, bonito. Que bagulho é esse aqui, mano. Tá. O sombra aí. Da onde que é? Eu, hein. Galera, olha só, cara. Cara, o gráfico tá lindo, né, do jogo. Eu deixei com... Tá com... com... Como é que chama lá? o Teminha lá. É... esqueci o nome do mod, mano. Tem um mod é o mais bolado de todos de gráfico, só que não tá totalmente, né? Tá totalmente. Olha aí. Casa do CJ no GTA V das decepções de GTA V, posso dizer, a tá? Rockstar, pelo menos não manter aquela ponte aqui. Não precisava nem deixar a ponte, mas a casa Eu acho que Deveria estar, cara, deveria Enfim Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo vai ficando por aqui É, como eu disse Não se esqueça de ir lá Curtir a página, beleza? Curte lá a página Pra gente fazer umas lives Ainda esse mês de janeiro Eu irei fazer lives lá Eu vou avisar aqui no na comunidade do YouTube e também é, nas minhas redes sociais, então segue todas, certo? Bom, vou ficando por aqui, galera. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pelo assistir. Até uma próxima. Fui!